Três Poderosos Alimentos para Tratar Ejaculação Precoce Um precoce é uma necessidade física, psicológica e social de um a cada três homens no Brasil. E, embora esse problema não seja potencialmente perigoso para a saúde, os homens costumam se sentir envergonhados, insatisfeitos, algo que acaba provocando a baixa autoestima. Após perceber os primeiros sintomas da ejaculação precoce, todos sabemos que muitos homens não são adeptos de visitar o urologista para discutir esse problema. Muito preferem optar por soluções que não seja necessário expor o problema. Por mais incômodo e vergonhoso que pareça, os tratamentos para retardar a ejaculação precoce são eficientes. Dentre os mais utilizados podemos citar o uso do poderoso FEP que é um finalizador de ejaculação precoce, em até 4 semanas. Foi o mesmo tratamento natural que eu usei que realmente funcionou comigo. Deixarei o link do site original desse maravilhoso exterminador de ejaculação precoce aqui abaixo do vídeo. Alá rapaziada comedores de xoxota tudo beleza. Sejam todos bem-vindos ao canal. Nesse vídeo vamos conferir três poderosos alimentos que ajudam a retardar a maldita ejaculação precoce. Mas, antes de conferirmos os poderosos alimentos, peço a sua gentileza de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo, que fortalece muito nosso canal. Bom, então vamos conferir os três poderosos alimentos que vai te ajudar a retardar a ejaculação precoce. Bora lá! O primeiro alimento é a cebola verde muitos não sabem. mas esse alimento é muito bom porque as sementes de cebola verde são afrodisíacas e ajudam sem dúvida a retardar a ejaculação precoce essa receita aumenta a resistência do homem e possibilita o prolongar a sua atividade sexual para ingeri-la basta esmagar as suas sementes e misturar com a água fazendo isso a melhor maneira de ingeri-la é três vezes ao dia antes de suas refeições o segundo poderoso alimento é o alho. O alho tem propriedades afrodisíacas e pode ajudá-lo a prolongar a duração de sua relação sexual sem ejacular prematuramente. Faça apenas isso e vocês vão ver a diferença. Você pode mastigar os dentes do alho ou fritá-los e depois comê-los todas as manhãs, com o estômago vazio. Apenas uma vez ao dia. O terceiro e último alimento é nada mais, nada menos que a tão conhecida cenoura. Há muito tempo nutricionistas alertam para as diversas vantagens do consumo da cenoura. Elas possuem qualidades que melhoram a libido, ajudando a retardar a ejaculação precoce. A melhor maneira de consumi-las pode variar do seu ponto de vista, pois existe inúmeras maneiras saborosas de coloca-la à mesa. O importante é consumi-las. Rapaziada se vocês gostaram dessas poderosas dicas, tenho certeza que irá gostar dessa outra